Ah, opa, tudo bom com vocês? Hoje, nesse vídeo, a gente vai viajar lá para Ibiúna, lá em São Paulo. A gente vai conhecer um pouco da rotina e aprender mais com o nosso amigo e produtor, isotecnista também, Walter. Ele, que tem um sistema na propriedade dele, que é a coponia. Ele consorcia a produção de hortaliças com a piscultura. E como ele tem bastante experiência nesse assunto, ele vai dar cinco dicas para gente, para aqueles que já trabalham com essa, nessa área da piscicultura ou que querem começar. Então, vamos acompanhar essas dicas. E aí, produtores? Meu nome é Walter Franson, eu sou zootecnista, e hoje eu trabalho em uma das áreas da piscicultura, que é a aquaponia, e a convite do meu amigo Felipe, eu vim dar algumas dicas para você ter sucesso na sua criação de peixe. Então, a primeira dica é a qualidade de água. Então, da onde que vem a sua fonte de água? De um riacho, de um rio, de uma represa? Como que é a pureza dessa água? Se não está indo dejeto nessa água, tanto humano quanto de animal, né? Se tem presença de algum agrotóxico nessa água. Então, é sempre bom estar tá fazendo um teste de pureza nessa água. Porque a gente fala que na piscicultura, a gente não cria peixe, a gente cria água. Então, os peixes estando numa água boa, uma água limpa, você vai ter muito sucesso na sua criação. E a segunda dica é... Fazer um projeto de onde você vai estar instalando os seus viveiros. Então, você vai ter que fazer próximo à sua fonte de água, um lugar acessível à energia elétrica, acessível a transporte para quando você precisar fazer a despesca. Então, fazer um projeto que para você fique acessível ao manejo do dia a dia. Né? A terceira dica é estudar sobre a piscicultura. Então, ler bastante, estudar sobre parâmetro de água, ler o básico sobre a piscicultura em si, né? É, conversar com outros produtores também ajuda bastante a você aumentar a sua experiência para você ter sucesso na sua criação. A quarta dica é sobre os cuidados especiais que você tem que ter, tanto com ração, com sanidade dos animais e com a parte de oxigenação. Então a ração você tem que estar tá adquirindo uma de boa qualidade, com preço acessível, porque para produzir peixe o custo gira em torno de 60% da ração. Então você não pode estar tá desperdiçando essa ração, né? Você tem que estar vendo a sanidade dos animais que você vai estar colocando para produzir, porque a gente sabe que se um vem com doença, por estar na água espalha para todos, então você pode ter um prejuízo. A oxigenação também é muito importante, tem que estar escolhendo um equipamento que atenda a sua necessidade, então um equipamento que consiga produzir oxigênio para o seu tanque todo, porque isso influencia muito no crescimento do peixe, no ganho de peso. E quanto menos tempo você produzir, melhor é para o seu bolso. né? E a última dica, que eu acho uma das mais importantes também, é para quem vender. Porque a gente fala que produzir é fácil, difícil é vender. Então você saber para quem você vai vender, se você já vai vender o peixe limpo, se você vai vender o peixe vivo inteiro, se vai ser para frigorífico. Então fazer uma pesquisa de mercado, qual é a melhor espécie de peixe aí na sua região. E garanto que você vai ter muito sucesso na sua criação. Então essas são algumas dicas para você ter sucesso na sua criação. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Que dicas valiosas, não é verdade? Tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito você ou outros amigos que trabalham ou queiram começar na área da piscicultura. E para te ajudar ainda mais, além do seu técnico da Manejo Bank, que você acessa pelo aplicativo Manege Chat no seu celular, nós vamos estar deixando aqui, na descrição desse vídeo, o link para o canal do nosso amigo Walter. Ele também cria conteúdo aqui no YouTube. O canal dele chama Zootecnista Costumeira. Acessando por meio do link que está na descrição, você vai ter acesso a outros vídeos para se especializar ainda mais a respeito desse assunto, tendo as dicas do próprio Walter. Gostaram? No mais é isso. Nós agradecemos por assistir até o final esse vídeo e aguardamos você no próximo. Tchau, obrigado!